É... 4 de dano. Você acerta em cheio. Descreve pra mim, por favor. Tá, eu chego assim, eu já chego correndo. Milo! E aí eu começo a bater... Vai, vai, vai!